Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais um vídeo no canal E dessa vez a gente vai estar tá falando sobre masterização Esse foi o assunto mais pedido do Twitter, então eu decidi falar sobre isso Então se você ainda não me segue nas redes sociais, olha aqui embaixo que tem uma barrinha E começa a me seguir, não tempo que eu falo sobre diversos assuntos de produção E você pode tirar dúvidas diretamente comigo e falar de uma forma mais fácil Mas... Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, masterização. Para entender masterização, a gente tem que falar de mixagem, porque os dois estão juntos, eles estão interligados. É como se fossem dois melhores amigos, muito amigos, que brigam de vez em quando. Então vamos lá. A mixagem, o que que é? A mixagem é quando você está editando uma música, uma vinheta que tem vários canais, vamos pegar a música por exemplo Uma música tem lá, tem 10 canais da bateria, um canal de guitarra, um canal de baixo Você vai editar um elemento por um ali, você vai editar os 10 canais de forma diferente e o de guitarra e de baixo diferente também Se você quiser mexer na guitarra, sei lá, pô, essa guitarra aqui está muito aguda eu quero cortar um pouco dos agudos da guitarra na masterização você não vai conseguir fazer isso mas na mixagem você vai, porque você tá trabalhando os áudios individualmente. Na masterização você não consegue. Por quê? Porque a masterização você trabalha todos os áudios ali juntos. Eles estão tudo juntos, eles são só. E aí, se você for, ah, fala assim, ah, quero tirar o agudo da guitarra, vai mexer isso na masterização, você vai mexer com um bando de elementos. Às vezes você vai tirar voz junto, você vai tirar a caixa junto. Vai tirar um bando de coisa que você não quer tirar. Isso você vai mexer na mixagem. A masterização você vai estar tá olhando para a música como um todo ali. A masterização você conserta coisas que na mixagem você deixou passar, você esqueceu. Ou você quando estava masterizando achou que aquilo era melhor. Falou assim, ah, falta um pouco de agudo. Aí você vai lá, bota um equalizador e dá um ganho nas frequências agudas, por exemplo. E a masterização... Hoje em dia é um assunto muito polêmico E eu queria chegar nisso aí Que a gente já conceitou o que é a masterização Vamos falar sobre a polêmica da masterização Então vamos lá, o conceito de masterização Você trabalha a música como um todo Você tá ali, um canal só, você vai mexer tudo Você subiu os agudos, você subiu o agudo todo da música Não tem como você editar elementos ali específicos Dentro da sua masterização, porque a masterização, tudo junto Agora vamos da polêmica da masterização Hoje em dia existem diversos sites Que você Dá upload na sua track, mixada E eles masterizam pra você Cara, isso aí Meu filho, isso aí É a pior furada que você pode cair na sua vida Porque A masterização, ela serve pra consertar os erros da mixagem mas ela também serve para dar volume para sua música, que é uma coisa que a gente consegue através de leveler, consegue através de compressão multibanda. E hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas os serviços de streaming como YouTube, Spotify, Deezer, eles são eles não são medidos em dB, em decibéis, eles são medidos em LUFS, que é agora a nova medida mundial aí que todo mundo usa como padrão. E se eu não me engano, o padrão do Spotify é menos 13. E você só consegue alcançar esses Lufs aí se você dá bastante volume para sua música. Normalmente se você estiver mixando e deixar lá tudo batendo em 0 dB certinho, não, a, a maioria das vezes é difícil você alcançar aí menos 14 Lufs, que é o padrão do Spotify. Você vai ter que usar um leveler, você vai ter que usar uma compressão multibanda E esses sites aí que você bota sua música, eles masterizam automaticamente É um algoritmo que eles chamam É um negócio que ele vai lá e masteriza automaticamente Ou seja, eles só dão volume pra sua música, eles dão volume E grave, é, um, é uma bosta isso aí, não caiam nessa Isso é jogar dinheiro fora, você vai estar tá perdendo toda aquela qualidade da sua mixagem eles estragam a sua música, porque vamos supor, você tem um jazz na sua mão. O jazz tem uma dinâmica lá, os graves eles não são tão presentes, o kick da bateria é praticamente invisível ali. E essas masterizações de algoritmo vão lá, jogam o grave lá em cima no seu jazz, acabam com a sua música e você gastou 30 dólares, 40 dólares, que o dólar tá 4 reais, tá dando o quê? 160? Mais... Depende também de quanto dólar tiver no dia. Então, ó, fujam dessa de sites de algoritmo, que isso é uma roubada. Fujam também de produtores que só dão volume na sua masterização. Porque a masterização você vai estar tá ali para consertar diversas coisas. Você dá uma equalizada em certas coisas, você escuta a música e fala: pô, acho que tem muito grave. Aí você vai lá na masterização, corta um pouco dos graves com um equalizador, uma compressão multibanda para deixar graves, médios, agudos, mas assim, mais presentes, aparecendo mais, mais para cima, você também na sua masterização, você também na sua masterização, vai estar tá fazendo automações, vamos supor um drop que o impacto não ficou legal. Na masterização, o masterizador vai chegar e vai fazer uma automação, forte ou alguma coisa bater mais forte, a virada, o refrão. Então eu acho importante você masterizar sua música com uma pessoa, e não com esses algoritmos aí. Bom, eu acho que esse é um pouco do conceito de masterização. Eu vou estar tá fazendo uma série sobre masterização. A gente vai estar tá fazendo lives aí de ma sobre masterizar. E esse é o primeiro vídeo, que é o conceito básico da masterização e conversando um pouco com vocês sobre isso aí da masterização hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, me ajuda muito, e me siga nas redes sociais. Deixe seu comentário aí sobre o que, que você quer ver no canal, que tipos de assunto, que tipos de vídeo, e é isso, galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui, tamo junto.